O que, que a gente faz? A gente está fazendo esse espaçamento de 1,5 um ah, O clipe é de 1, um, mas o espaçamento é de 1,5 um Para ficar com folga na hora de cortar o clipe e não ficar ponta de plástico Isso é uma dica top para você que é azulejista Está com dificuldade na hora de cortar o clipe aqui Ficar essas pontas de plástico Trabalha com a junta mais folgada Trabalha com o clipe de 1 um e cruzeta de 1,5 um Na hora que você quebrar o clipe Ele vai dar bom para você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 Aguardem os próximos vídeos que eu vou passar para vocês, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários e já sabe. Quer aprender tudo de piso e revestimento? Vem comigo, Cursos Legista, link na descrição do primeiro comentário, entra lá, se inscreve, beleza? Fui!